Opa, tudo cada vez melhor? Você sofre com dores crônicas e indisposição? Então se liga, porque eu gravei esse vídeo pensando na Ana, que se comunicou comigo por e-mail, e também porque eu acredito que outras pessoas podem se beneficiar com o que eu vou dizer aqui. Então eu quero te falar sobre dores crônicas, indisposição, e o que você pode fazer para se sentir mais leve, mais feliz, sem restrições ou dor para realizar as coisas do seu dia a dia. Beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, é importante você saber que dores crônicas podem estar ligadas a um monte de coisas que normalmente as pessoas não buscam ou não encontram uma relação direta entre essas coisas. A minha experiência ajudando pessoas mostra que muitas vezes um fato acontecido no passado, distante ou não tão distante assim, acabam gerando no corpo, as sensações de dor, que vão ficando cada vez mais intensas, mais constantes, que você não trabalha diretamente nas memórias, que são as fontes de registro que nós possuímos em nós, no nosso subconsciente. Entenda então que o subconsciente ele é como o HD de um computador, que mantém todos, todos os registros salvos lá, ok? Bom, o que é que a maioria das pessoas faz? Elas recorrem aos remédios, que na minha opinião atuam apenas nas bordas, nas superfícies do problema. Geralmente, além de atuar só nos sintomas, os remédios eles geram outros problemas e não resolvem o que está fazendo aquela dor primária aparecer. E quando você vai ver, você já entrou num ciclo sem fim de comprar e ingerir drogas. Uma para isso, outra para aquilo e mais uma para aquilo outro, que é derivado daquilo que aconteceu é, por conta do primeiro remédio, e assim a vida segue. E assim, os médicos, as indústrias farmacêuticas, eles todos vão enriquecendo a custo da sua saúde. Aliás, você acaba pagando um preço muito alto por isso, não é não? calculei aí, quanto é que você já deixou na farmácia nos últimos 12 meses? E ó, se você quiser olhar para mais tempo atrás, cuidado para você não infartar. Eu posso apostar que você gasta uma pequena fortuna na farmácia. E tem também aqueles chamados planos de saúde, que na verdade não são de saúde, são de doença, né? Porque você só usa quando você está doente. Um verdadeiro plano de saúde devia existir para te manter saudável se sentindo bem, de bem com a vida, de bem com as pessoas, com as coisas ao seu redor. Mas isso é assunto para outra hora, para outro vídeo, para outro momento. O fato aqui é que viver dessa forma, nessa matriz onde você acredita que os remédios resolvem tudo, mas que não resolvem nada, é muito cômodo. E a maioria das pessoas prefere acreditar nisso do que fazer alguma coisa diferente. Mas ainda bem que isso está mudando e algumas pessoas já entenderam o quanto é importante investir na saúde e não na doença. Investir na solução e não no paliativo. E eu agora mesmo estou me perguntando aqui o seguinte, será que você está em qual grupo? Hum? Bom, independente disso, para ajudar você a se sentir um pouco mais leve, liberar um pouco dessa dor, dessa indisposição, eu quero te sugerir assistir a um vídeo onde eu faço uma condução. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E pode ser que você encontre alívio imediato, ou que pelo menos reduza bastante a intensidade daquilo que você está sentindo. Você tratar de uma condução que não é direcionada especificamente para você, isso pode acontecer. Okay? É, em casos... De, de dor crônica, especialmente em casos de dor crônica, o mais indicado mesmo é uma sessão personalizada, porque assim a gente consegue entender o caso específico, consegue trabalhar e resolver essa memória ou esse grupo de memórias que traz esses sintomas para você. E aí você pode recorrer a essa ajuda comigo por videoconferência, sem precisar nem sair de casa, sem precisar nem de encarar filas, nem de sala de espera, basta você preencher um formulário, uma ficha de pré-atendimento que está lá no meu site, e assim eu vou ter a, a possibilidade de fazer contato com você depois e agendar o seu atendimento. Ok, para encerrar, eu quero dizer que eu desejo que esse vídeo e que o vídeo onde eu faço a condução seja um primeiro passo para te ajudar. Ok, então me deixa saber nos comentários lá do vídeo como é que está sendo a sua experiência, como é que foi a sua experiência, e aproveite também para compartilhar isso com outras pessoas que podem ser ajudadas. Ok? Um grande abraço e experimente a paz.